la a It's me, eu sou Rafael Oliveira, essa daqui é a Maite. Se você não tá inscrito no canal, peço por favor que se inscreva no canal, deixe seu like, deixe comentário, compartilha com seus amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer, galera. Faz isso, gente. Segue a gente no Instagram também, que é rafa.twitsme e montaner. Tá aqui na descrição do vídeo. E se você não sabe, tá saindo o vídeo todo dia agora de agosto. Todo dia agora de agosto. Todo dia agora de agosto. Tá saindo vídeo <risos> todo dia em agosto, às 6 da tarde, e às vezes saem uns videozinhos extras às 11, 11 da manhã. manhã. Às 11 ah, da manhã. Ah, falando ao mesmo tempo? <risos> Hoje a gente vai fazer quem acha, quem acha essas coisas sempre é a Maitê, né? A Maitê que vem com essas ah, ideia é, errada. Ideinha é, ideia errada! É, é desafio de casal da internet. Aí que pode dar briga isso aí. Tá em alta isso aí, rapaz. Tá em Tem alta que fazer, aí, lógico. sei que galera, que a minha galera não tá em alta, não. Ué, mas mas, mas tá vamos errado. lá, vamos lá. Ó, vamos lá. Como é que se baseia aí? Tu que achou o negócio? Olha, eu não faço ideia. É só um desafio pra casais é isso aí, a galera faz. Ah, então depois dessa eu deixava até o like no vídeo é que a gente ia ver o nível do... É pra postar no Facebook depois, tipo, somos ah, um casal desse tipo, Então é tipo vamos. Ó, é um casal que tem na internet, então a gente vai abrir duas abas, aí cada um vai responder em uma hum. e a gente vai ver se a gente é, bate, é isso? É, é, tipo assim, você achou esse teste, você manda pro seu crush, aí cada um faz e vocês batem os resultados. Não, calma, tem alguém de 47 anos que não sabe o que é crush. Então o que, que é crush? É a pessoa que você gosta, tá ligado? É o crush. É, eu é sou apaixonante. <risos> Falei pra você também, a, a você é meu crush até É, você tá puxa hoje. o cabelo na escola. É, tipo isso. É isso, é isso, isso é crush. Primeiro teste, sobe aí pra ver o nome do teste? Quanto que você é de boa com as nojeirinhas que eu peido na cama, né? Esses negócios, né? Já vou adiantar aqui, com o Rafael tem que aqui. ser muito de boa. Calma, também não é assim, vamos, vamos explicar, é vamos assim. explicar. É assim. Não, calma, por que que Eu Para sou cada tão Cara, três vezes Dia. É, Que bom que funciona, pô. Mas e aí, o que você que quer dizer? Eu só tô no banheiro, lá. Eu só não fecho a porta. <risos> Exatamente. Ele vai no banheiro é três acontece, vezes por dia, às é vezes ele não fecha. Às vezes não, né? Eu não fecho. Quando que eu fecho a porta? Bom, vamos fazer o teste que a gente já viu que o negócio é nojento. Vamos. Quantos por cento você é de boas? Dormindo juntos, bate aquela vontade de soltar pum. Você. Segura, ah, vai soltar no banheiro, solta disfarçadamente ou peida alto e ri depois? Acho que nem, pra mim, eu vou responder essa, pra mim nenhuma dessas, porque é tão natural soltar. É, um, nem ri, né? Eu só ia peidar. Você solta? É, mas, não, continua segue a vida, normal, às vezes você fala assim. Às vezes você fala. <risos> ah, não, vai, vai, vai, <risos> <risos> Pessoal, às vezes eu falo, porque às vezes é sacanagem. Eu, aí eu faço um. Hum, <risos> ah, então ri, ri depois. Claro. E daí ri depois? É, pode é, ser, a minha rir, vai ser. É, essa. Mas tranquilo, eu também. Eu tô suspeitando que vai ser. Aí, tô suspeitando que vai essa ser aí, igual. Tá igual? Eu também tô suspeitando. Agora quem peidou, sem dúvida, foi o mozão. Me chama alguém de mozão. Não, se só tem você e outra pessoa, foi a outra pessoa. Você não pode é você sabe que, que não foi teste você? Nútil? Mas vamos lá. Mas vamos lá. <risos> É, Agora... <risos> você se revolta, ah. prepara o próximo, ri, mas sai de perto ou ignora? Ignora, ele faz isso o tempo inteiro. Se eu for ficar revoltada, eu tô pô. ferrada. Não, às vezes eu dou risada e sai de perto, porque às vezes eu chico de Machucou. Eu não tinha me machucado hoje ainda. Ai, é, machuquei, eu machuquei três vezes hoje. Eu dou riso, meu é ri sai não de pé consigo gravar um vídeo com ele e não sair <risos> chorando. O meu é rir e sai de perto, mas sai de perto. Você ri, mas sai de perto? É, é que o teu às vezes fede, pô. Você não é de peidar tanto. Mas você não tá falando de cheiro, tá falando de peidô. Ah, o teu Então, você peidou, cheirou. Normalmente, ah, é o Rio. É, o é, do Rio sai de perto. O assim. teu Facebook assiste cacete também. Mas eu só não, não tão fresca a festa. Tu peida às vezes, aí quando peida, vestiu, mas sai de perto é... não Não, meu é ignora. Porque você eu ignora tô... porque o meu é na não é Se eu for sair de perto, eu vou ficar Tem levantando mesmo. o tempo inteiro. É. Olha essa próxima, eu não vou nem ler. Continua conversando enquanto <risos> os dois. <risos> Continua um conversando dos dois. enquanto um dos dois faz cocô. A gente já conversou com os dois cagando, né? Já que é pra falar... A gente falar, tem dois banheiros. A gente já conversou com os dois conversando. Ô, oh, a gente já cagou com os dois conversando. Nossa, por que você tá falando essas coisas? Sempre a gente nunca faz cocô se o outro tá em casa. Nossa, quem que sai de casa pra cagar? Ah, sempre, é sempre. Se se você sempre ir pros dois, Mas é. aí, viu? o resto você respondeu por mim. Não, não, calma aí, vai lá. Mas eu já respondeu... sei que aí, eu já te conheço. É, sempre a gente nunca faz cocô se o outro tá em casa. Só se for um assunto importante. Não, deixa a pessoa ter privacidade. Não existe isso. Sempre. É Sempre. sempre. Está com uma espinha de ponta branca. Você implora para espremer, ela pede para espremer, diz para ele espremer que tá feio, fica sem jeito de... nenhum desses. Nenhum desses. Eu só fujo. Ele sai. Eu não quero. Ideia. Eu odeio. Não vai ter nenhuma das alternativas, né? Será que né? pode deixar em branco alguma? Eu não Embora sei o que acontece. Sem Vamos tentar deixar em branco. Calma aí, calma aí. Ele pede pra você espremer, diz pra ela espremer que tá feio. Ah, eu faço isso. Ah, mas eu falo pra você espremer esquinha quando tem uma, uma grande, né? O meu... Então, tem uma resposta, pelo menos. Ela é, eu não... falo, espreme que tá feio. Feio pra cacete. É, eu falo isso também. Eu, eu tô falando que vai ser igual. A gente não tá nem aí. Vai. Tomando banho na casa dele. Tem um pubiano no sabonete. Tem um pelo. Tem, tem um pelo pubiano no sabonete. Beleza. Tira com água e depois usa o sabonete. Não usa o sabonete. Uso o outro lado do sabonete. Não, eu não, quando eu vou na casa de pessoas, eu não uso sabonete. Não, ainda. mas a gente tá falando da gente, é o casal aqui. A gente é um casal. Tomando banho na casa dele, a gente mora junto. Então, você tá na minha casa. É o mesmo? Aí tá na minha casa. Segue o jogo, pô. É isso aí. O <risos> que, que você faz, beleza? Tá, deixa, deixa, deixa eu contar tudo. Né? Beleza, tira com água e depois usa o sabonete. Não usa o sabonete, não uso só. Você já tinha lido? Todas? Todas. Aí você só não usa? Não uso. Você não usa e aí você sabão com que? Se eu tiver um, não uso sabonete, Ou né? Eu tô descalço. Eu tiro com a água e depois eu uso, já tá limpo. O ah, sabão não. ele se pô, lava. Tu tá, tu tá, não, pô, vai usar sabão. não. O sabão se lava, eu só tirei o ah, pelo. Ah, não, não, Isso aí é contando que a gente mora Eu fico escorrendo a água assim até sair o pelo, não só não encosto no pelo, ah, mas não, depois mas eu sabão usar. Sabão em sabonetinho. Em, o em ser... pedra, em pedra não, em barra. É individual. É individual. É, mas é individual. Você esqueceu a escova de dentes. Usa do mozão, não escova os dentes. O que, que você faria. <risos> eu não ia escovar o dente. Ah, não escovo, né? Eu não escovaria. Eu não escovaria. E xixi no chuveiro do mozão. Pô, como é que a pessoa vai saber que ele fez xixi? É, lógico que sim. Lógico que sim. Já fiz sem pensar. Esse é o seu também? Sem pensar duas vezes. Tinha que ter não. escrito. Já como fiz assim? sem nem me incomodar. Aliás, eu só pensei que isso poderia ser um problema agora que vocês me falaram. Porque, pra mim, a água é. vai levar embora. Ah, tô lá tomando banho. Pá, pá, mijei no chuveiro. Ih, que bom, né? Até economizou descarga. É lógico, tinha uma campanha antigamente, acho é, que era da Gisele. Tinha, tinha mesmo, tinha mesmo. Que era pra fazer mais xixi no chuveiro pra economizar água. É, né, hoje em tipo? dia não tem essas coisas, né? Se você é novo, aí você não tá ligado. Vai. Não vou mijar no chuveiro. Ah, Quem fez esse você? quiz aí que foi... Quem vai ficar com cheiro? Não é? Quem não fez existe. esse quiz foi uma pessoa de 70 anos, então. <risos> de uns 40, pelo menos, vai. Beijar de manhã cedo ainda com bafo. Celinho, tranquilo. Ninguém vai sair do nada de manhã. Não, mas eles não especificaram, Onde, né? né na, na bochecha. Às vezes a gente está dá uns beijos na bochecha de manhã. É, tranquilo. Na bochecha, na testa. Tanto e é faz. na bochecha, tranquilo. Sim, sim então, sim. né? A gente não é de, p... de manhã de manhã. Ih, deu diferente! Eu sou... Essa é a primeira. Eu sou 86, 82% de boas. Nojeirinhas não são nojentas quando existe amor. Ah, que bonitinho, meu bem. É. Agora vamos no seu. Agora é o meu. Você tirou 53% de boa Nojeirinhos fazem Caramba. parte da vida é, você não é tão, tão 100% assim de boa quanto eu mesmo, tá? É. Você tirou 53% de boas. Nojeirinhas fazem parte da vida 2, mas você tem lá seus limites. É, tá certo. É. Caramba, a tia Neide de 70 anos tava, tava certa. Olha Caramba. só, as coisas são eficientes. Ele é muito de boa, tipo, extremo, eu não, nem ah, entendo como... Ah, sou, sou, sou. Agora eu não, tipo, eu vou tomar banho, fecha a porta. <risos> as coisas assim, tranquilo, não vai também não abusa, né? Eu sou muito de boa, né? É, até? Eu Enfim, sou eu sou 80 e tantos, quantos lá? Clica lá, eu sou 82%, 82 de boa de você 50 e tantos, que eu também já esqueci que minha memória é muito Cinquenta 53. Boa. 53, tá certo, acertou. Acertou. Acertou. Olha, Gostei. Parabéns, sete, ó. Vamos fazer mais. Muito bom, parabéns. Muito bom, muito bom, muito bom. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda muita gente. Tá saindo vídeo todo dia às 6 da tarde ou da noite, que eu não sei até hoje. E às 11 da manhã, às vezes. Às vezes tem vídeo extra. É. Mas e aí, é à noite ou não? Ah, eu 6. falo 6 da tarde. Mas já é noite, né? Noite, 18 já é PM. Engraçado, porque 7 eu já falo da noite, eu não falo da tarde. Porque 7 é noite. Mas 6 não, eu falo tarde. Mas 6 é PM. Mas sabe o que eu acho que é? O que significa PM? Em inglês significa past midday, então. aí é tipo depois do meio-dia. Mas em português, a.m. e p.m. E a.m. antes do meio-dia, p.m. pós meio-dia. Então depois da uma já é, já é tudo p.m. né? É. E é noite não tem? Mas aí essa é tá tarde. e noite é o quê? Ah, para mim depois das sete da noite e até Seis e cinquenta e tarde. Não, eu tava achando que depois das sexta que virava PM. Mas depois, antes da uma, uma já é PM. Já. Então não foi. sentido. Mas é noite ou meia... é noite Não, ou é não eu falei besteira, Seis. eu falei besteira. Nossa, viajando, ah. pelo amor. É antes da meia-noite, ah. não é do meio-dia, nada a ver. Ah. É antes depois da meia-noite. Acho que é, acho Caraca. que Caraca? É. Não sei. Like. Nem põe essa parte, cara. Tchau. <risos>